Bandhe guru padad dandam bhakta binda samannitam Sri Chaitanya-pravam-bande-nitthananda-sahoditam, nanda, nanda bande radhika carna dayam Gopi-janosama-yukta-binda-vanam-manuharam, Bancha kalpataru vaisya ke paas hindu bevacha patitanang anang bhavishna bebyo namunamaha, namah mu kangkaroti lang pangunglang giren yat ke paatam hang bande brinda Shnabhakti padidevi sattvattvai namo namah naraayana maskrita naranjayi Saraswati n vaisam tatoojayo humudhir kishna kishno gauri apatreshu prakasanee cha sadanurakto guru bhakti Jokto bhakti Pramodaksh jagod varunu Deyam sadaparivabagno mabish to padam seva chanutam saranyam De thati hum bonotava libhava diputam Bande mahapurusati Yat pa the Bispurijita Kemepigabodushu Adarshi Purna Nuragrosa Sagrosara Murti Saradhika Sri Krishna Chaitana Prabhuneta Ananda Sri Adaita Gada Dara Sivasadhi Gaura Binda Sri Krishna Chaitana Prabhuneta Ananda Sivadvaita-gadadharasivasadi gaura-bhakta-binda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Aja anulam bhitavujau kanuka bodhato sankirtano ekapitaro kamala yataksu viśām varu dije varu bande jagat priya karu karuna bhutaro Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna hare Hari Hari Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Namami Gange Tapad Bangkajam. Surasuroir Diparupam. Mukti Chumukti Chada Da Pavan rupe na sada naranam Ganga taranga ramani ajata kalapam Gauri nirantara bibushi bhagam Nara yonopriam anangomada puharam Barana sipura pati Bagi sajusho badane Lakshmi yasracha bakshashi Yasya se hidai nishinga Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare dante teen kam padayo hor nipatto ka kushato etadaham babrimi he sadbho dura. Chaitanya no chanda Dante nida yo tinacam, padayo nipato. Kakushota eta da humba brimi. He sadavo, succolame, babiha Chaitanya chand Charani kurutanuragam niragam <coughs> Goriya Gosti Bhatti Srisila Bhakti Sridhanta Sarasvati Gosamitaka Itakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru que o verdadeiro Acharya é o representante do Senhor Supremo. O Acharya é o representante de Bhagavan. Através do verdadeiro Acharya, o Senhor Supremo, Shri Krishna Bhagavan, Ele nos traz Tatwa Gyan, conhecimento acerca da verdade. Assim o Senhor revela os mistérios da devoção do Seu nome transcendental, ele se manifesta então, para nós através do verdadeiro Acharya. Gaudiya Gostipatishirshila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa jagadguru Guru disse que o Acharya é o representante do Senhor Supremo. E não existe outro modo para saber algo sobre o Aprakrita Dhamma, a morada sagrada de Krishna. Você pode tentar comprar todos os livros que você quiser e tentar aprender. Você poderia procurar muitos métodos, ir para essa instituição, para outra, um tempo, para um templo, para outro, colecionar informações. Mas sem o devoto puro, sem o verdadeiro acharya, não tem modo para compreendermos. Somente servindo o verdadeiro acharya, nós podemos alcançar tatuagyan. Somente servindo o acharya, com o coração, nós podemos alcançar Tatuagyan, conhecimento so, but... acerca da Verdade Suprema. Prabhupada Bhaktisiddhanta in... dizia que, the que the... o que acontece the... no Aprakrita jagat, the... na the... realidade the... transcendental, o que acontece there... lá, as pessoas materiais não conseguem dizer, não conseguem compreender. Elas não podem nos dar informações sobre o mundo transcendental. Muitas vezes, Prabhupada Bhaksidanta disse não é possível dar informações perfeitas sobre o universo transcendental. Não é qualquer pessoa que pode dar o verdadeiro Harikata. O verdadeiro Harikata não é fácil. Não é facilmente pronunciado. Thakur tá disse isso em bengali. Bengali. Pessoas materialistas não conseguem compreender, conceber e explicar o Mundo Transcendental. Nenhum, nenhuma pessoa comum pode falar sobre a Prácrita Jagat, o Universo não material, à exceção daqueles que são mensageiros do Senhor Supremo, que vieram deste Universo Transcendental. Caso contrário, alguém poderia lhe dar alguma informação, mas essa informação não será nunca perfeita. E qual é o ponto mais importante? Se não existe um poder de realização espiritual no coração da pessoa que está pronunciando o Harikata, aquela informação não pode alcançar a perfeição. Alguém pode ler muitas coisas, por exemplo, sobre os Himalaias, sobre como são essas montanhas. E tal pessoa pode ensinar os alunos sobre como são os Himalaias através do que ele pesquisou. Mas isso não é uma experiência direta. Se você vai até os Himalaias e vê, aí sim você vai perceber que, diante daquelas montanhas, você é como uma formiga, como um átomo. Por isso, meu guru, Bhakti Pramod Puri disse diz me mandou para os Himalaias para que eu descobrisse o quanto eu era minúsculo. Um ser humano se percebe minúsculo, microscópico, diante da gigantesca é, é, cadeia montanhosa dos Himalaias. E assim você pratica a verdadeira humildade, você alcança um grau de humildade. Você não pode alcançar esse tipo de humildade sem ir até lá. A humildade não é, ah, eu vou falar mansinho, eu vou falar baixinho, eu vou sorrir sempre. Isso não é humildade. humildade. Não é uma coisa que você treina, é algo que vem no seu coração em relação aos devotos puros ou não. Quando nós estamos diante dos gigantes, para, olhando para a sua gravidade, para a sua dimensão gigantesca, aí sim, nós nos ajoelhamos automaticamente. O Guru não vai vir bater em mim e dizer, preste reverências para mim. Não, eu presto reverências automaticamente diante de um sábio, diante de um sábio exaltado. Vem natural. Ninguém sabe porquê. Ninguém sabe porquê. Por o Guru Pada Padma Bhakti Pramod Purigaswamy Maharaj, Maharaj está contando do seu Guru Pada Padma. Uma vez nos, eh, o levamos para Vrindavana de avião, ele está contando. Então, quando ele saiu do avião, foi feito um arranjo especial. Foram, deram para ele um quarto, um no aeroporto, uma sala para ele ficar. Mas aconteceu algo similar a um milagre. Quando ele saiu do aeroporto, as pessoas não sabiam quem era. Todos prestaram reverências. Ah, os oficiais do aeroporto, todas as pessoas que trabalhavam no aeroporto, prestavam reverências para ele. Quando Bhaktibala Bhattirta Gosemaraj também andava de avião, ele caminhava com a Danda, todos os grandes oficiais, os, os seguranças Mas do aeroporto, todos eles prestavam Dandavat Pranam. Ele nunca pediu para que ninguém prestasse reverências para ele. Por que isso aconteceu? Nós deveríamos tentar entender isso. Porque eles estão estabelecidos nos pés de lótus de Goranga Mahaprabhu. É por isso que esse tipo de milagre ocorre. Então, Prabhupada diz, quando nós vamos diante de, um grande de uma personalidade assim exaltada, é, elevada, a nossa cabeça se abaixa automaticamente. Caso contrário, esse tipo de humildade é muito raro. Você pode ter dinheiro, você pode acumular o que você quiser, posição, fama, mas humildade é difícil acumular se você passar um pente fino no mundo talvez Bhakti Bala Bhattirtha Goswami Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj pouquíssimos alcançaram a verdadeira humildade alguém poderia dizer mas eu estou pregando você está querendo ensinar que eu não tenho humildade mas Prabhupada Bhakti Siddhanta disse um dia Bhakti Vinoda Thakur ele nos corrigiu diante de vários devotos, ele disse, se tem falta de acharan, de comportamento perfeito no seu coração, e Prabhupada repetiu isso depois que Bhaktivinoda foi embora, ele disse que Bhaktivinoda o corrigiu, corrigiu todos, se não tem acharan perfeito, comportamento perfeito no seu coração, não saia pregando pelo mundo, pregue diante de você mesmo antes, se você pregar suficientemente, você se tornar realmente humilde, se você descobrir que você não é nada, você pode pregar. Mas as pessoas têm, é, não têm concepção. Eles pensam que aqueles que falam de maneira dura não têm humildade. Mas aqueles que têm realmente treinada pi, que estão estabelecidos nesse máximo grau de humildade, somente eles podem falar de maneira dura sobre a verdade absoluta. Caso contrário, as pessoas não conseguem. Porque os materialistas, as pessoas que estão no mundo material, elas têm uma concepção equivocada. Como, por exemplo, no caso de Vrindavan Das Thakur Mahasaya, o autor do Chaitanya Bhagavata. Quanto mais ele é duro quanto ele diz que seria capaz de bater nas pessoas para que elas entendessem Nityananda, isso significa que ele é mais humilde do que a maioria dos devotos. Mas as pessoas não conseguem compreendê-lo, pois eles são materialistas e têm uma lógica material. Como assim um Vaishnava pode bater em nós? Mas para Bodananda Sarasvati dizia, uh, eu coloco uma folha de grama dentre, entre os, os dentes e presto reverências a todos vocês. Follow. Esse sinal de colocar uma folha de grama entre os dentes é um sinal de humildade absoluta, segundo os Vaishnavas. Por que ele quer prestar esta reverência a todos os seres humanos? Porque ele tem a concepção clara de que o Paramatma, o Senhor Supremo, está no coração de todos os seres vivos. Assim como a Balarama, ah, não, assim como Udhava queria prestar reverências a Duryodhana. Então, você tem que manter o comportamento humano diante da sociedade e, ao mesmo tempo, um cuidado com a etiqueta Vaishnava dentro do seu coração para que o seu comportamento humano não destrua o seu bhajana. As pessoas não conseguem entender isso. Elas não têm ideia disso. Mas os Vaishnavas tomam muito cuidado com isso. Por exemplo, na época do, do colonialismo britânico, Prabhupada Bhaktisiddhanta convidava os governadores da Bengala e Prabhupada demonstrava respeito para eles. Mas você realmente pensa que Prabhupada Bhaktisiddhanta, uh, eles mereciam o respeito e as reverências de Bhaktisiddhanta Sarasvataka Prabhupada, eles não sabem nem o que é um verdadeiro sado. Eles, o sado prestava, eh, mostrava respeito para eles eles agradeciam, oh, muito obrigado, muito obrigado. Mas eles não tinham ideia de que eles tinham que se deitar no chão imediatamente diante Prabhupada Bhaksidanta. Mas Prabhupada Bhaksidanta eh, interpretava o papel de um ser humano ordinário e dava a harikata para eles sentado do outro lado da mesa como se ele fosse uma pessoa comum. Isso é como uma técnica, é como uma uh, maneira diplomática um subterfúgio para que nós possamos pregar. Nós podemos utilizar qualquer tipo de subterfúgio, se, e somente se, foram a favor do Krishna Bhajana, da adoração a Krishna, não a favor de nós mesmos. Nós não temos o direito de usar diplomacia falsa para receber vantagem pessoal. Nós podemos, porém, demonstrar respeito para os demais para conseguir Facilitações para pregar o Gouravani. Porque então eu vou prestar res, respeito para alguma pessoa materialista para que ele possa me ajudar a levar o, o, a mensagem de Mahaprabhu. Mas as pessoas comuns não conseguem imaginar, eles não conseguem entender. Isso é algo muito sutil. Se um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você será punido. Se você faz isso errado, ah, se você mover um milímetro para a direita, você é punido. Se você mexe um milímetro para a esquerda, você acerta o seu serviço. Então, vejam o humor de Prabodhananda Sarasvati, que era um grande Vaishnava, e dizia quero prestar reverências a todos os seres vivos. Por favor, eu oro e imploro que vocês cantem os santos nomes de Goranga. Que benefício ele ia receber se eu vou cantar o Haribhajana? Ele era é um grande Vashnava, que benefício ele recebe? Que benefício o Vashnava recebe se nós cantamos os santos nomes? Ele faz isso para o nosso bem, é para o nosso benefício. Você pensa que o Vashnava manifesta para Nisbharthaparatá, mas ele está interessado em Parthaparatá. Hum? As almas condicionadas pensam, ah, o Vashnava está falando isso porque ele está pensando no interesse dele. É por isso que Guru Maharaj dizia, quando eu vou dar Harikata adiante, quando eu vou falar para vocês sobre Guru Tattva, que, quando Bhakti Pramodhapuru Goswami Maharaj dizia e descrevia Guru Tattva, o serviço ao Guru, ele falava: Eu me sinto tímido, porque eles vão achar que eu quero serviço para mim. E eu me sinto tímido. Porque os tolos acham, eu sou forçado a falar que sem guru-seva não tem alternativa. Mas eu sinto timidez, porque quando eu falo isso, as, pe as pessoas ficam pensando, ah, ele quer serviço para ele. Os materialistas pensam que eu quero ser serviço deles, é por isso que eu estou falando. Eu estou falando do serviço aos Vaishnavas. eles acham que eu estou pedindo serviço para mim. Mas eles não conseguem entender, esse é o problema. Se você realmente sente misericórdia, se você realmente sente gratidão por Vrindavan Das Thakur, você vai entender que ele falou dessa maneira para o seu benefício. Ele não está querendo ser aplaudido, senão ele não falaria assim, ele não diria que daria um chute na sua cabeça. Se depois de dar, ele diz, se depois de eu provar filosoficamente, as pessoas ainda não tiverem interesse por Nityananda, então eu vou bater neles. Que sacrifício ele fez ao pronunciar isso, quanto afeto ele tem pela alma condicionada para ter coragem de falar dessa maneira. Se eu permito que você fique diante de dez pessoas, eu não estou dizendo dez uh, uh, mil pessoas, você pode se sentir incomodado, não é? Se você estiver num quarto e eu botar dez pessoas junto no seu quarto você não vai se sentir incomoda, incomodado, mas os Vaishnavas, às vezes, ficam no mesma sala com milhares de pessoas e não se sentem incomodados. Eles, mesmo assim, continuam cantando os santos nomes, continuam dando harikata. Se eles estiverem diante de 100 mil pessoas, eles vão manter a própria tranquilidade. Bhaktivedanta Vamana Maharaj dizia isso. Discípulo de Bhakti Pragyana Keshava Goswami. Diante de milhares de pessoas, eu continuo cantando os santos nomes como se eu estivesse sozinho. Mesmo que eles estejam cantando, pulando. Vamana Maharaj dizia, eu mantenho minha condição pacífica diante de milhares de pessoas. Quanta misericórdia do Guru precisa chegar no coração de alguém para que alguém sinta isso. Como alguém pode conseguir transformar? uma situação negativa, positiva. Como é possível dar Harikata no meio de uma multidão tumultuosa? Você se sente disturbado se tem uma pessoa no seu quarto? Qualquer coisinha, a sua mente te disturba e você já não consegue mais prestar atenção. Você não consegue manter o seu link com os Vaishnavas. Mas os gurus, os verdadeiros Vaishnavas, às vezes são a, a, a, vítimas da política dos outros. Uh, recebe a impressão de, de, de jagunços, de pessoas que ameaçam suas vidas, e eles continuam dando Harikata. Nem em sonho você consegue conceber os obstáculos que um Vaishnava é capaz de superar para dar Harikata. Essa é a qualidade do Goura Bhakta, do Devoto do Senhor Supremo. A qualidade de Gouranga Mahaprabhu e dos seus devotos. Somente assim, essa ação é possível. Então, Sobre o Vrindavan Das Thakur Mahasai. Sobre o autor do Chaitanya Bhagavatam. Por conta da sua misericórdia sem causa. Ele nos, deu, nos trouxe este manuscrito. O Chaitanya Bhagavatam. Sri Chaitanya Bhagavatam. Então este manuscrito. Juntamente ao. Este livro e o Srimad Bhagavatam são não diferentes Você vai falar, um é em sânscrito, outro é escrito em bengali Um fala sobre o universo inteiro, outro fala só sobre e Mahaprabhu Se você pensa dessa maneira, você está cometendo uma ofensa Contra os pés de lotes de Vrindavan Dastakur Você enlouqueceria se eu explicasse todos os segredos deste livro Um dia, o devoto mais sênior que existia naquela época de Prabhupada Bhakti o nome dele era Bhakti Bibek Bharati Maharaj. Ele era muito alto. Quando ele sentava, todo mundo via ele de longe, mesmo sentado. Ele não precisava de microfone, ele falava sem microfone. Nosso Guru Varga era assim. Goswami Maharaj, Kesha Goswami Maharaj, eles falavam sem microfone para milhares de pessoas. E eu estava lá, eu era servo deles. Na Devananda Gaudiya eles gastaram não milhares de, de, de, de, de, de rupias eles não prestaram atenção ao microfone. Eu comecei a falar, centenas de pessoas estavam lá e quando eu comecei a falar, o microfone parou de funcionar e eu tive que gritar. Mas eu gritei, porque eu sou um cachorro, eu sou o cachorro dos Vaishnavas. Você não precisou perceber que eu estava sem microfone, porque eu falei alto o suficiente para todo mundo ouvir. Então, Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, ele estava indo pregar, seguindo as ordens de Prabhupada Bhakti ele, Prabhupada Bhakti Siddhanta disse para ele, de tarde, Bhakti Vivek Bharati Maharaj vai pregar não sei aonde. E de tarde, quando Prabhupada entrou, falou, ele foi? Bharati Maharaj foi? Sim, ele foi. Bhakti Vivek? Bharati Maharaj foi? Com que livro ele levou? Ele levou o Bhagavatam. E Bhakti Siddhanta falou, Bhagavatam? Ele devia carregar o Chaitanya Bhagavatam. O Prabhupada não acha que ele devia levar... O Prabhupada não quis dizer que o Bhagavatam fosse inútil. O que ele quis dizer com isso é que O nosso dever Nossa responsabilidade É pregar a misericórdia De Gauranga Por que ele vai levar Só o Bhagavatam? Nós somos Gaudias A minha É a instrução do meu Guru Varga De Shambhava É a instrução dos Vaishnavas Pessoal para a Babaji das Babas de Maraja. Mesmo que eu discuta o Srimad Bhagavatam, eu estou sempre falando de Chaitanya Mahaprabhu. A cada passo, mesmo que eu esteja falando do Srimad Bhagavatam, eu falo sempre de Chaitanya Mahaprabhu. O Chaitanya Bhagavatam, e o Chaitanya Charitamrita estão sempre é, durante, dentro dos Harikatas. Foi isso que eu aprendi do Guru Varga. Por que, que ele foi só com o Srimad Bhagavatam? Nós temos que distribuir a misericórdia do Chaitanya Bhagavatam. Esse é o Siddhanta Vichar de Prabhupada. Essa é a conclusão que nós temos que compreender e levar adiante. Então, ontem eu estava falando de Lambita Jyō, este mantra que descreve a misericórdia de Mahaprabhu uh, Nityananda Vande Jagat Priyakaro Karunavataro. Então sobre esta palavra, Kanaka Vadatol, que descreve a compleição, a cor da pele de Nityananda e de Gauranga, isso precisa ser compreendido. Prabhupada queria indicar que Radharani é a Shaya Vigraha, ela é uma forma da divindade que está Uh, servindo Krishna. Krishna é a forma predominante do Absoluto e Radharani é a forma predominada do Absoluto. Então, o predominante é Krishna e a, a predominada é a Radharani. Krishna é o energético, Radharani é a energia. Então, este verso do Senhor Brahma, quando ele comete aquele erro contra Krishna, raptando os vaqueirinhos, ele começa um verso. Nomidate date baravapushe tadit ambaraya. Lakshma Shri Yemri Dupade Pajupanga O nosso Guru Varga explica este verso O Brahma torid significa o raio de um trovão Como um raio que cai no céu, um relâmpago por que o Senhor Brahma usa esta palavra? Ele poderia usar outra palavra? Por que, que ele diz? Nomi-ido. Krishna é o único sujeito adorável. E para ele eu presto cloud. Ah, esta palavra... Significa nuvem. Por que o Senhor Brahma está falando de nuvem? Por que ele está falando da palavra nuvem e de um relâmpago? Para glorificar Krishna. Mas existe um, uma razão secreta também. Ao usar a palavra raio e nuvem o senhor Brahma estava descrevendo um céu completamente encoberto numa noite sem lua um céu completamente escuro sem nuvem sem perdão sem lua um dia o contrário um dia de Amavasya, o dia em que a lua não está no céu então quando alguém olha para o céu e a lua não está lá, porque né, nas fases da lua ela vai até desaparecer completamente Então uma noite em que a lua está, uh, não está manifestada, uh, você não consegue enxergar o céu Se ele está encoberto com nuvens, você não sabe ou sabe Mas se uma nuvem risca uh, aquele céu, você enxerga se uma nuvem não, perdão. Se um relâmpago, se um relâmpago risca o céu cheio de nuvens de noite, de uma noite sem lua, você consegue enxergar a, o desenho dessas mesmas nuvens. Então é assim que o Sr. Brahma quer descrever. Quando há um raio, quando há um relâmpago, Krishna é comparado a essas nuvens escuras e Radharani, a este raio que revela o contorno das nuvens. Então, se há Radharani, com a presença de Radharani, você consegue entender Krishna. Sem uh, a energia de Krishna, você não consegue entender o energético Krishna. Você precisa tomar uh, abrigo no, na, na parte do absoluto que é predominada, pois esta parte... Uh, expõe Krishna Radharani expõe Krishna Então quando Krishna uh, Toma a cor E as emoções de Srimadhi Radharani Toma abrigo nas cores e nas emoções de Radharani Com Radha Bhava Mahaprabhu expõe os segredos de Krishna Expõe uh, os mistérios sobre Krishna E Nityananda também Nós não estamos falando só de Gauranga Mahaprabhu, mas também de Nityananda. Hum? Você não sabe quem é Nityananda? Ah, e como é que nós entendemos os segredos de Nityananda? Através de Janavattakurana, que é a primeira esposa de Nityananda e ela é a Ananga Manjari. E de acordo com o Vedanta Sutra, prestem atenção, não há diferença entre Shakti e Shakti-man, entre, o energético, entre a energia e o energético. Então, Nityananda é Shaktiman e a sua parte feminina é, é Ananga-manjari. Se eles são não diferentes, nós podemos compreender que Nityananda participa da raça-lila de Krishna quando Ananga-manjari está lá. Na forma de Ananga-manjari, que é não diferente do próprio Nityananda, ele está lá. Assim como Radha é não diferente de Krishna, Ananga Manjari é não diferente de Nityananda. Ela é quem? A irmã mais nova de Radharani no teatro transcendental. Ela é a irmã mais nova de Radharani. Então, há esse jogo, enquanto Krishna é mais novo que Balarama, Radharani é mais velha que a Ananga. Há uma espécie de looping do infinito, nós diríamos, no ciência milenar indiana. Hum? Então. Shakti, Shakti Maturabed A energia de Krishna é o próprio Krishna ele não, ele não é diferente da sua própria energia Da mesma maneira nós dizemos que o Guru, o Gurudeva É não diferente de Krishna Porque ele é querido por Krishna E o que isso significa? Quando eu amo alguém com todo o meu coração A sua existência se manifesta dentro do meu coração Até no mundo material Não é assim? Quando o mocinho pensa na mocinha Oh, estou apaixonado ela se manifesta dentro do coração dele. Como uh, Kalidas, esse famoso poeta, hein? segundo os materialistas, ele seria o maior poeta indiano. Maha Kavi Kalidas, Maha Kavi, o grande poeta, o máximo poeta Kalidas. Ele escreveu Megdutan, hein? este famoso livro. Um livro enorme, então neste livro, uh, há um personagem que é punido, ele é um servo de Kuvera. ele é um yaksha que uh, precisa cuidar de um jardim específico, todos os yakshas cuidam de um jardim que é dedicado ao senhor Shiva. É um jardim que existe para o serviço, uma floresta, um jardim que existe para o serviço do Senhor Shiva. Ninguém pode perturbar esta floresta, as flores, as frutas, elas devem ser usadas para o serviço do Senhor Shiva. É um jardim real. Então, esse Yaksha, eles vivem nos Himalaias. E o Sr. Shiva fica lá, ele vive em Kailash, e perto da montanha de Kailash existe uma linda floresta, um lindo jardim. Mas esse Jaksha, Yaksha, ele é negligente, ele não faz um serviço perfeito, e o serviço ao Sr. Shiva acaba sendo perturbado. Então o rei vai puni-lo, e que punição ele vai receber? Ele vai dizer, você não vai ficar aqui, essa é a história do livro, eu vou banir você, você vai ser exilado, conta esse livro de Mahakali, uh, Mahakavi Kalidas Ele é separado de sua amada, de sua esposa, ele a amava incrivelmente, mas ele é separado dela, por meses e meses, anos e anos, ele chora dia após dia e ele enlouquece de saudade e ele vê uma nuvem E ele pede para a nuvem "Ó oh, nuvem, você pode levar uma mensagem para a minha amada Você pode mandar essa mensagem para a minha esposa Para dizer quanto eu estou sentindo sua falta É por isso que o poema chama-se a, a nuvem mensageira quando o teu amor é muito profundo, você esquece até a matéria, não é? O que é comida, o que é a vida. Você esquece das coisas cotidianas, o que está animado, o que está inanimado. Isso é uma filosofia profunda. Mesmo no mundo material. E imagine então que sentimentos sentem as almas por Krishna. O amor transcendental entre. Anangamandjari, Radharani, Krishna, Balarama. Então, quando ele diz isso, que há essa transmissão da cor de Radharani, ele está indicando que, mesmo assim, Krishna e, e Balarama, que Mahaprabhu e Nityananda são o Senhor Supremo, eles vão sentir os humores de serviço de Radharani. E por isso eles vão nos ajudar a servir o Senhor Supremo, a entender Bhakti. Essa é a profundíssima filosofia Comentário de Prabhupada Sobre esta única palavra hum? Nesta única palavra nós alcançamos Kanaka Vadato Então se existe O raio Finalmente nós enxergamos a nuvem Então o corpo dele É como uma nuvem recém formada Que é iluminada pela devoção de que passa para eles através desta emoção na qual eles se abrigam para se manifestar como Gourang Nityananda. Então, Karuna Vataro é algo complexo, porém, de se explicar esta palavra, porque todo este livro, é, Karuna Vataro significa pela misericórdia de ambos eles se manifestaram. É, esses avatares desceram por sua misericórdia sem causa Mas essa misericórdia, precisa, para, se vocês quisermos compreendê-la Temos que ler todo o Chaitanya Bhagavata É por isso que ele é descrito como a encarnação mais misericordiosa Deles juntos Eles são como pão e manteiga ah, E é por isso que, por exemplo, em inglês você vai dizer O pão e manteiga... Be bread and butter é uma comida muito boa. Pão e manteiga é uma comida boa. Não é? Você pode falar no singular, porque eles são uma coisa só. Ah, então, a ciência da gramática ah, explica isso. E a ciência e a filosofia também são como pão e manteiga. Ciência e filosofia parecem duas coisas separadas. Mas se você pensar profundamente, de maneira muito, muito profunda, sem ciência, a filosofia não se manifesta. Sem filosofia, a ciência não pode acontecer. Uma não vive sem a outra. A ciência é possível quando a filosofia está lá. Qualquer inovação científica nasce de um pensamento, de uma ideia, de um conceito filosófico como o avião, o rádio. Primeiro aparece a filosofia na mente do cientista. Ele vê o pássaro e fala, ué, se o pássaro voa, por que, que o homem não pode voar? Então ele quer fazer algo mecânico, ele vai fazer alguma coisa, pra, vamos pular de um lugar alto, com uma asa de plástico ou de papel. Assim, nasce primeiro a filosofia e depois a técnica. Tudo também nasce assim. A filosofia, a literatura indiana. A literatura indiana, na verdade, é a fonte de todas as inovações tecnológicas, como o míssil, por exemplo. O senhor Indra ele vai dar uma flecha, ele dá um mantra para a flecha e a flecha segue o som de alguma coisa porque ela está é, hipnotizada, né? ela está empoderada pelo mantra. No próprio Ramayana, o pai de Rama, da Maharaj, ele ouve o som da água e ele pega a, uma, uma, uma flecha e dá ordens para aquela flecha através de um mantra que ela atinja aonde ao, está vindo aquele som. Então, tem um animal bebendo água, não? Glu gluglu. Glu. Então ele dá uma, uma indicação para a flecha com o mantra, atinja a fonte desse som de alguém que está bebendo, e assim ele atinge um animal. Então toda a filosofia, a tecnologia de hoje em dia, né? dos mísseis que vão atrás do som, que, que rastreiam um avião, que podem derrubar um avião. Como que o um míssil derruba o avião? Pelo som que o avião emite. Sem entender filosofia profunda, você não consegue nem entender Einstein, nem a ciência. O sucesso de Einstein vem do fato de que ele é uma pessoa que se aproximou da cultura védica, que entendeu o profundo significado de Chandi, do Durga Puja. Eles fazem essa oração para Durga. Shakti Qualquer objeto, na verdade, o que, que Einstein entende? Que um objeto é uma compactação, uma solidificação de energia. Ele, ele costumava ler o Gita, os Vedas, de alguma maneira, ele tinha contato, inclusive, com cientistas indianos, diariamente. Como é possível, nenhum cientista realizou isso. É por isso que as inovações que foram explicadas por eles são sempre é, glorificadas por aí, porque elas vêm dos Vedas. A matéria é uma concentração compacta de som, de energia. Toda a criação cósmica funciona dessa, dessa maneira. Ela, vem, ela é explicada através dessa fórmula que foi posta por escrito. Isso não é uma brincadeira. Nós podemos pintar a tilaka, colocar mala no pescoço e cantar Hare Krishna, mas para penetrar essa filosofia, isso não é fácil. Você só faz isso quando você joga fora todo o seu interesse pessoal. Por exemplo, se você chega a odiar seu próprio corpo, a desrespeitar seu próprio corpo, ah, isso vai se tornar um impedimento para o seu bhajan. e quando você enxergar isso, você vai cuidar da sua saúde em função de Bhakti. Quando o Mahaprabhu comprou uma garrafa de água Minalba, Hã? Água cristal Hã? Vocês podem rir Hã? Como que ele comia e bebia na floresta? Ele levava água engarrafada Na floresta? Quem que fazia prachada para ele? Hã? Então Sanatana Goswami Quando ele estava vindo de Vrindavana Para Purushottam ele, ele, Ele Ficou doente, cheio de sarna Hã? Quem vai levar água para Mahaprabhu, de tempos em tempos. Somente assim eu faço Ah, então o Maharaj está querendo dizer que nós, se nós abstraímos de qualquer coisa, até da saúde do corpo para fazer Haribajana, aí sim nós alcançamos esse povo. O meu Haribajana, minha adoração a Krishna, deve ser do interesse de satisfazer o Guru. Eu não faço, eu não canto os santos nomes. É difícil explicar isso, perdoe, um, mas o Guru não tem benefício material do meu serviço, o Guru não pensa, ah, eu, que, que sorte que eu tenho que os meus discípulos vêm me ajudar, o Guru é neutro, milhões de pessoas podem vir servi-lo ou todos podem ir embora, isso não importa, ele vai continuar servindo, isso é o Vaishnava Diante de milhares de pessoas ele pode dar Harikata, mas ele também pode dar Harikata para uma pessoa só. Eu pronuncio, por quê? Porque eu pronuncio Harikata pela minha purificação, nem isso. Eu, eu dou Harikata pela satisfação de Gori Eu dou Harikata pela satisfação do Senhor Supremo para Bhakti Pada Por que, que eu pararia? Simplesmente porque não tem mais ninguém me ouvindo? Porque a audiência é pequena? Por que, que você vai pensar dessa maneira? Isso é uma concepção material suja, imperfeita. Então, kanaka vadato, aos poucos você vai entender o que significa isso. E o segundo verso. Então, ontem eu expliquei o primeiro verso. E agora nós vamos explicar o segundo Now, verso. We are going to touch sloka. Agora vamos tratar o número 2 sloka, que também você não pode entender, porque é uma filosofia de filosofia. Namo strikala satayo jagannata sutayacha. Namo strikala satayo jagannata sutayacha. Shabrigataya saputraya. Se você colocar esse sloka em frente de um pandit, se você levar este verso diante de um pandita e desafiá-lo, explique este verso. Só o Prabhupada e Bhaktivinoda podem realizar, só o nosso Guru Varga podem explicar este verso, não qualquer um pode explicar este verso. Trikala O que significa? As pessoas materialistas... Ah, ontem, por exemplo, vinha, veio gente aqui que eu não sabia nem quem era, eu não me senti à vontade de falar Harikata. Como o Mahaprabhu. Mahaprabhu também não gostava de cantar os santos nomes, de fazer o Sankirtana, se pessoas estranhas viessem ali. Por quê? Porque é preciso uma conexão de coração para falarmos a verdade. É preciso confiança plena e intimidade para que o Vaishnava revele todos os segredos. Se este Harikata está aberto a todos, nós vamos dizer coisas comuns. Mas se um Harikata é muito profundo e muito exclusivo, as pessoas de fora não vão entender. Isso pode perturbar o coração do Sado. Eles virão e receberão algum benefício, mas se eles não estão preparados para entender os segredos, como o Sado pode pronunciar os segredos? Então, no background do passado, do presente e do futuro, o que está por trás do tempo material, você não vai poder provar Que a sua dor de agora e Que o seu prazer de agora Existiam no passado E existirão no futuro Você pode provar que o que você sente é eterno Você está sentindo dor, vamos supor Alguém bate em você e você sente dor Ou alguém fala mal de você Ah, oh, falaram assim de mim E você fica perturbado Mas você está sentindo essa dor Porque maya está aqui porque os três modos da natureza te controlam. Porque os três modos da natureza te controlam, controlam a você, controlam a mim, e nós vamos responder a esses estímulos materiais. Mas o Vaishnava puro, você pode insultá-lo, xingá-lo, mas eles não se sentem perturbados. Eles se sentem tranquilos. Ok. Como é possível? Porque nós somos controlados pelos três e modos três da, da natureza E o Vaishnava não Se os três modos não, da, da natureza me controlam Então eu obedeço o que eles querem atma Então, a Jivatma dentro do teu corpo agora Você pensa Você faz esse erro Você pensa que o seu corpo é a alma Porque você acha que você é o corpo Isso é uma concepção demoníaca Ravana dizia, eu sou o Ravana Mas o devoto puro meu corpo não é nada. O meu corpo é uma cápsula, uma ilusão. Ele é feito dos cinco elementos da natureza e nada mais. Eu não sou este corpo. A minha alma está aqui dentro. Quando você confunde o corpo com a alma, então todo problema volta, você não pode fazer seva, você perde sua paciência, você vai querer ver defeito nos outros, você fica com a mente agitada, você se agita contra o guru e contra os vaishnavas. Quem vai parar você se você entrar nesse vórtice? Nem a polícia consegue parar você. A punição que é dada pelo departamento de polícia é limitada. Ele acontece de acordo com um limite material. Alguém pode prender um criminal, o criminoso e colocá-lo na cadeia. Mas o que, que você faz com a cadeia? Você é o pune, mas você não muda seu coração. Você pode colocar o criminoso na cadeia, mas você pode mudar o coração dele. Você não consegue mudar o coração dele, fica dois, três, cinco anos lá. Ele sai e faz o mesmo crime, porque você não conseguiu mudar o coração dele. Mudar o coração é o processo que Goranga Mahaprabhu nos ensina. Esse é o processo dos Vaishnavas, mudar o coração da alma condicionada. O processo do, daqueles que seguem Goranga Mahaprabhu Eles nunca tentam bater de frente Eles não querem fazer uma briga, uma luta com ninguém Preste atenção Se o meu harikata não consegue controlar você Por que, que eu teria que bater em você? Se eu batesse em você, você iria obedecer Se você não obedece o harikata se o Harikata não pode mudar seu coração Por que eu teria que ser duro ou, ou agressivo com você? Você tem que mudar através do Harikata Então, por trás da nossa concepção de passado, presente e futuro Se você conseguir provar que as suas emoções Que as suas dores e seus prazeres são eternos Aí sim, eu posso obedecer você mas você não pode provar isso. Você não é eterno. O que você sente não tem existência eterna. Ah, eu sinto isso. Ah, eu sinto aquilo. Você sente o que é os três modos da natureza te dão. Mas o que é realmente eternamente presente? O que está por trás do passado, do presente e do futuro? Qualquer coisa. Eu posso provar que os objetos que servem Krishna existem eternamente. Ninguém pode destruir a realidade transcendental. Ninguém pode destruir a prakritavastu, aquilo que existe eternamente. Ninguém pode destruir a prakritavastu. Irãnia queria destruir? Para o lado do Maharaj. Porque ele estava contra ele. Na verdade, ele não estava contra Hiranyakashipu. Ele estava simplesmente dizendo a verdade. Mas Hiranyakashipu achava que aquilo era um ataque pessoal. Você é meu filho, você tem que me obedecer. E este é o erro que Hiranyakashipu faz. Ele não consegue conceber que aquele menino não era seu filho, era seu guru. Não é uma questão de idade. Na sociedade hoje em dia, você pensa. Você já ouviu isso. Ah, ele não é sênior, ele não é um devoto sênior. Você não deve ouvi-lo porque ele não é um devoto de muitos anos. O que isso quer dizer com sênior? Eu sei isso praticamente. Em muitos lugares eles queriam me bater. Onde quer que eu fosse, porque eu queria falar de, de Bhakti Siddhanta. desde a mata onde eu comecei a estudar, quando eu falava de Bhakti Siddhanta, eles não conseguiam encontrar defeitos no meu caráter, mas eles ficavam bravos comigo de qualquer maneira, porque eu queria falar sobre Prabhupada Bhakti Siddhanta. E eu fui rejeitado e apanhei em todos esses lugares, em todas as instituições. Mesmo na mata do meu próprio Gurudeva, quando o um novo Acharya foi eleito, ele ficou bravo comigo. Mas eles nunca destruíram meu Harikata. Eu nunca parei de dizer a verdade, esse tipo de inveja, de política, de ciúme, destrói toda a nossa sociedade e Prabhupada Bhaksidanta disse isso antes de abandonar o corpo, ele falou, eu estou no Asana, eu não estaria mentindo não está escrito aberto, eu ouvi isso, não está escrito, não foi colocado por escrito, eu ouvi isso de um discípulo dele muito elevado, ele me falou Parvat Goswami Maharaj, que nasceu ali em Godruma. Você nunca ouviu dele? Parvat Maharaj. Bhakti Samanda Parvat Maharaj. Ele nasceu ali numa casinha ali, e ele ouviu o Harikata, inclusive de Bhaktivinoda Thakur, ele esteve presente e Bhaktivinoda Thakur dava Harikata e ele ia lá, imagine quem era esse Vaishnava. eu não ouvi diretamente porque eu não tinha nascido mas eu ouvi dele, ele era um discípulo, um dos primeiros discípulos e dele eu ouvi que Prabhupada uma vez disse, Bhaktisiddhanta disse, no futuro esses falsos Vaishnavas vão se destruir uns aos outros como as dinastias dos Yadavas, de Yaduvamsa, que, que vieram com Krishna e se mataram. Então eles fingem que estão com Krishna e vão se matar. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso mais de 100 anos atrás. Essa sociedade de Vaishnavas vai se matar uns aos outros. Por que, que você fica bravo quando o Vaishnava puro da harikata? Está escrito no Bhagavatam que, mesmo que um tolo, Diga, ah que bom que tem um sadhu dando harikata, mesmo que ele não entenda o harikata, isso é muito bom Está escrito isso, que uma pessoa analfabeta que não entenda nada, que diga, ah que bom, está acontecendo o harikata do santo Mesmo que ele não entenda nada, só se ele aprovar, se ele falar, ah, harikata, bom, que bom Só isso ele ganha benefício espiritual, está escrito no Bhagavatam E vocês que são falsos Vaishnavas ficam brigando quando nós dizemos o que realmente Bhaktisiddhanta disse? Aquele que ouvir e prestar atenção E aquele vai receber imenso benefício Mas aquele que só aprovar Sem prestar atenção, sem entender dizer, ah, Que bom que esse sado está falando Ele já recebe imensa benção Enquanto os falsos vachinavos Estão ocupados em dinheiro Em contar quantos discípulos ele tem Propada disse Deixe que o mundo exploda Então o que, que nós podemos fazer? Você preste atenção no herikata verdadeiro Deixe que eles se ocupem com tolices Deixe que eles fiquem ocupados com política e dinheiro. Por que, que você vai ocupar sua cabeça desnecessariamente? Eles já receberam o que eles queriam. Eles queriam fingir que eram servos do Guru para receber posição e dinheiro um dia mais tarde? O que você quer, também você pode receber. O Harikata puro e a purificação do seu coração. Busque isso. Muito bem, Trikala Shaktayu, Você se lembra desse verso? Está no Bhagavatam. Você nunca ouviu? Quando Krishna ia se manifestar no ventre de Devaki Devi. Não como um homem material. Todos os semideuses desceram juntos para adorar Devaki o ventre de aqui. Eles disseram, o Senhor está vindo por aqui. Eles desceram na cadeia de Kamsa, na prisão, na masmorra onde os pais de Krishna estavam presos e pronunciaram este verso. Você é a verdade absoluta, eles disseram a Krishna. Tudo que estiver relacionado a você é a verdade absoluta. A tua existência é a verdade absoluta. As tuas atividades são a verdade absoluta. Os segredos dos segredos estão todos em você. E Vrindavan Dastakur Mahasai queria indicar este ponto. Entende quem ele é? Agora você realiza quem é Vrindavan Dastakur. Ele é Vyasadeva. Se você quiser alcançar benefício total, abrace os pés de lótus de Vrindavan Dastakur Mahasai. Como todos os dias, lendo nem por 20, 15 minutos, meia hora, leia o, Shrima, uh, o Chaitanya Bhagavata. Essa é a ordem de Bhaktivinoda Thakur. Você pode esquecer de tomar prachada. É melhor você parar, esquecer de comer do que esquecer de ler o Chaitanya Bhagavata. Se você esquece de ler o Chaitanya Bhagavata, isso é um perigo para a sua vida. Quem pode te salvar? Nama Trikala Sataya. Então, o das Thakur Mahasai estabelece esta verdade absoluta. Através desse mantra, eu vou prestar reverências de uma maneira humilde para aquela verdade absoluta. Trikalasataya significa aquele que contém o passado, o presente e o futuro dentro de si mesmo. Se você deixar passar em centenas de milhares de anos, para frente e para trás, ele continua existindo muito mais do que centenas de milhares de anos, ele existe para sempre, para trás e para frente. Agora existe essa tecnologia da ciência que eles vão ler o movimento da luz, a posição das estrelas e conseguem voltar a 100 mil anos atrás, o que acontecia no cosmos. Eles têm essa tecnologia hoje. Observando o movimento da luz, das partículas luminosas, dos fótons, e eles conseguem calcular e entender o que acontecia. Olá, hum? O senhor supremo Bhagavan Sri Krishna, o que ele disse em Kurukshetra? O que ele disse em Kurukshetra? Ah, os cientistas querem chegar a ver Krishna em Kurukshetra. Eles sabem que a onda sonora é, é, é mantida dentro do universo, dentro do éter. Eles não sabem o que Krishna disse, mas eles querem ver o passado. Qualquer coisa que você pronuncia fica armazenada no éter. Se você conseguir destruir, construir essa máquina, você conseguiria chegar lá. Você tem que calcular o tempo também. Né? Em que momento foi pronunciada determinada frase? Esta é a condição. Trikala Satayo. Ele indica que ele presta reverências àquele que contém passado, presente e futuro. Nós vamos tomar abrigo naquela verdade absoluta. E esse é a única ação importante. Por que eu vou pegar abrigo aqui e ali de materialistas para receber ma benefício material? Você vai se destruir se você fizer isso, Go buscar benefício dentro do Vaishnavismo. Gura Kishura das Babas de Maharaj não distribuía nenhum tipo de prachada oferecida no altar, bolinha, doce, nada, docinho, e você não, ia, você não iria ouvi-lo? Essa é a sua concepção. Você prefere ir num lugar onde distribuem prachada? para você comer alguma coisa, esse benefício que você quer, olha, o Vaishnava, na mão dele, o verdadeiro Vaishnava, ele está com toda a fama, toda a pratista deste universo na palma da própria mão. Se ele quisesse, ele poderia usufruir disso. Na palma da mão do Vaishnava está toda a fama de todo o universo. Não estou falando de fama internacional, estou falando de fama universal, dentro da Brahmanda inteira, mas eles não usam isso, porque eles sabem que isso perturbaria a vida espiritual deles. O Brahma daria honra para o Vaishnava, o senhor Shiva daria honra para o Vaishnava puro, os Munis, os Rishis, Gopakumar, quanta honra Gopakumar pode receber. Mas ele é um mendigo, ele se considera um mendigo, ele anda enrolado com um paninho, só com aquilo. Era a única posse que ele tinha. Por que Sanatana Goswami queria uh, representar isso dessa maneira, falar de Gopakumar dessa maneira? Para que você jogue fora todos os seus desejos materiais, todas as suas duplicidades, para que você se estabeleça em Haribadana de maneira limpa. Quanto esforço Sanatana Goswami usou para escrever este livro sobre Gopakumar. Eles comiam chapati seco, chola, eles comiam, que é grão de bico torrado, seco. Eles comiam só isso e escreviam. Não tomavam vitaminas, suplementos minerais, nada. Não tinha proteína hidrolisada. E você agora está pensando, ah Maharaj, você teria que cuidar da sua saúde, as pessoas vêm me sugerir Ah Maharaj, você tem que comer proteína e carboidratos O <risos> que, que você quer com isso? As pessoas vêm me tratar <risos> Quando eu estava lá em Vrindavana eu comia chapate seco, pão seco, pão velho, chapate velho. Só o Senhor é que mandava dar aquilo para mim. Só aquilo. Estava bom. Eu não nem, nem via fruta, o que falar de fruta? Naquela época eu nem via frutas. Por meses eu não via uma fruta passando. E meu corpo está aqui, não está? E você agora quer me trazer proteínas e vitaminas? É o Senhor que me protege e me nutre. Então, Vrindavan Dastakur Machai queria estabelecer essa verdade absoluta para que a gente pudesse realizar quem é Mahaprabhu, antes de começar a ler, por esses são os primeiros versos do Chaitanya Bhagavata, de quem ele está falando quando ele fala. De Jagannatha Sutaya é, O filho de Jagannatha No caso Chitanya Mahaprabhu Seu pai se chamava Jagannatha Mishra Suta é uma palavra em sânscrito Que significa filho Jagannatha Sutaya Chá O filho de Jagannatha Mishra É aquele que contém o passado, o presente e o futuro Aquele que é a verdade absoluta Ele aponta His son is para, para, seu, para o filho de Mishma é Gauranga Mahaprabhu Nimai, ele é esta personalidade, nenhum Begurana. outro é esta personalidade. E para ele eu peço reverências, Begurana. diz Vrindavan Das Thakur Maharajai de maneira humilde. E se alguém pensa se alguém pensa que Jagannatha Mishra tinha tido um filho, ele tinha tido uma filha que havia morrido, um filho é Vishvarupa, e o outro é Vishvarupa, que sai de casa e vira saniyasi, né? e o outro filho é Nimai, Chaitanya Mahaprabhu. Mas Prabhupada diz, ok, mas quando Vrindavan das Dastakur escreveu isto, o primeiro filho já tinha ido embora, e a glorificação de Vishwarupa do irmão mais velho de Mahaprabhu já havia sido feita. Como? Como assim? Você nunca falou de Vishwarupa sendo glorificado? Porque eu falei que Nityananda foi glorificado. Nityananda a, e Vishwarupu são o mesmo. Vishvarupa, o irmão mais velho de Mahaprabhu, é uma expansão de Nityananda. Porque quando você glorifica Nityananda, você já glorifica Vishwa, Vishvarupa. Então, Jagannatha Sutaya Se Vrindavan Dastakur, se por acaso Vrindavan Dastakur quisesse falar sobre dois filhos, por que, que ele faria um erro? Aqui ele fala Sutayacha, o único filho. Aqui ele não está usando o dual. Então, quando ele, no primeiro verso, ele está usando a concepção dual. Lembrem-se que é em sânscrito tem singular, dual e plural. Então, quando ele fala Kanakava Datou Karuna Avatarou, então, ele está usando o dual, dizendo, de, falando de Nityananda e de Goranga. Ele não faz erros gramaticais, aqui ele está falando no singular. Ele não comete erros gramaticais, ele é Vyasadeva. Então, aqui ele vai falar o filho de Jagannatha Mishra. Ele queria dizer que ele estava falando de Nimai, de Goranga. Ele é a personificação do passado, do presente e do futuro Então ele está dizendo que não está prestando reverência somente a Goranga Mahaprabhu No próximo pedaço do verso Sabritaya saputraya Sakalatrayate Maha, Ele está dizendo todos os seus objetos Todos os seus familiares Todos os seus associados e companheiros Ele está prestando reverência a Mahaprabhu Prabhu, filho de Jagannatha Sutta E a tudo aquilo que está relacionado com ele Porque o Senhor não é somente a sua personalidade A sua forma transcendental Ele é a realidade ao redor dele mesmo então, não se esqueça que existem diversidades relacionadas à pessoa do infinito. Os mayavades negam isso, eles dizem que é, o conhecimento eterno se resume a uma coisa só, o espírito. E que a, a, a matéria é um, uma coisa só também, junto com o espírito. Mas os vaishnavas não vão dizer isso. Então, Vrindavan Dastakur não é tolo. Ele não presta reverência somente para Mahaprabhu. Ele indica a Mahaprabhu como a personificação do infinito. Mas ao mesmo tempo ele diz, e eu vou prestar reverências aos objetos que servem o Senhor Supremo, às realidades que servem o Senhor Supremo, às personalidades que servem o Senhor Supremo. Shobh ritvai sanskrit word bengali also shobh ritvai together with all servants então ele diz sa putraya todos os seus filhos sa ritvai é, significa com todos os seus servos com todos os seus filhos com todos os seus objetos all in all sons and together with all Shakti, wife, e com todas as suas esposas, Kalatraya, nesse caso significa as suas problem, Shaktis, as suas potências femininas. Vritaya, Shaputraya vrit, e Shakalatraya. E Bhaktinoda Thakur é quem, Thakur é quem Thakur explica Thakur. esses significados. Prabhupada Bhaktisiddhanta Bhakti também explicou. Shavrittya significa que aqueles que são, por exemplo, grihastas, eles estão servindo Gauranga com todo o seu coração. Eles são tratados como servos. Então, olha só, ele explicando, o que Bhaktisiddhanta explicou, que os grihastas que estão ao redor de Mahaprabhu ou do Guru, são tratados como servos. Os discípulos que tomam, fazem voto de renúncia, Brahmacharis, que são celibatários, são considerados filhos. Hum? Então, griha, os grihasas são os servos, os ah, celibatários e os, os renunciantes são filhos. Isso significa saputraya, todos os seus, putra, todos os seus filhos. Vrindavan Dastakur Maharsha está dizendo, o que estava no coração de Vrindavan Dastakur, é Bhaktisiddhanta que está explicando, nós não poderíamos entender sem ele. O que está no coração de Vrindavan Dastakur, nós não poderíamos entender sem Prabhupada então, este é o significado: que todos os grihastas que estavam ao redor dele são seus servos. Todos os renunciantes de sannyasis que estavam ao redor de Mahaprabhu são os seus filhos. As pessoas ficam bravas fazendo, é, falando, os, os babajis do Radha Kunda. Uh, ficam bravos conosco, competindo conosco, dizendo que nós somos ri, que nós não temos conhecimento. Mas se a gente levasse esse esse verso para os babajis do Radakunda que que criticam Bhakti Siddhanta e Bhakti Vinoda e pedíssemos para eles explicarem, eles não seriam capazes de explicar isso. Eu sou uma pessoa minúscula de Shambhava, mas por conta do nosso Guru Varga, eu sei o significado desse verso. Os babajis do Radha Kunda que acham que são conectados com Goranga e Nityananda não sabem esse significado, o que, o que significam significa, estes versos todos? Somos nós que explicamos, está tudo indicado nestes versos, a presença dos Tridandes Sannyasis também, eles violam as instruções de Rupa Goswami, portanto eles irão para o inferno, ah, eles vêm dizer que o ah, que os Sannyasis da Gaudiya são ilícitos, não estão previstos, Tolos eles estão escritos, está descrito Ma Mahaprabhu tomou Sannyasi Prabodhananda tomou Sannyasi todos os associados de Mahaprabhu tomaram Sannyasi como é que eles vão criticar a presença dos Sannyasis na Gaudiya Mata? Brahmananda Bharati todos eles eram grandes Sannyasis nos passatempos de Mahaprabhu como é possível eles dizerem que não existem esses Sannyasis? como tolos eles falam então, as indicações estão todas contidas nos mantras. Os tolos não deveriam vir até a vida espiritual. Se eles vêm, eles podem errar. As pessoas que não estão preparadas podem cometer erros e cometer ofensas. Eu gosto que as pessoas venham, mas se eles ainda não estão uh, uh, instruídos, eles podem cometer erros aos pés de Lótus, ofensas aos pés de Lótus Vaishnavas, e podem ficar atrasados bilhões de anos. Eles têm a capacidade de ir para o inferno, isso sim, a capacidade deles. Então, os grihastas devem ser tratados como savrityaya, como seus servos, em, em geral. Então, a Dvaita Acharya sempre pensa que ele é um servo de Gauranga porque ele é um grihasta, então aqueles que tomam sannyasi eram tratados como filhos. E kalatra, kalatra significa esposa. A língua sânscrita é muito científica. Se você faz um pequeno erro milimétrico, você comete um, um grande erro de pronúncia, de qualquer coisa. Kalatra é neutro. Mas eu falo Shri Kalatra, Kalatri, aí torna-se feminina. A mesma palavra. Você usa uma palavra e você muda uma letra, torna-se feminina. Com outra letra, torna-se então, neutro. É uma língua muito matemática. Presto reverências a todos os seus servos, a todos os seus filhos e a todas as suas shaktis. Nós prestamos reverência a Sri Goranga, aquele que é a verdade eterna. E quanta sorte nós temos! Nós estamos sentados aqui em Mayapura, nós esquecemos da nossa sorte. Todos os dias o Sr. Brahma e o Sr. Shankara vêm aqui prestar reverências a Goranga. E nós estamos sentados aqui, quanta sorte! Nós não podemos sentir esta sorte. O mesmo ar, as mesmas partículas de poeira estão voando por aqui. Como é que você vai dizer que eu não recebi a partícula de poeira do Guru e dos Vaishnavas? Elas estão voando por maya pura. Quem pode dizer que nós não recebemos a partícula de poeira dos pés de Shrivas Pandita? Ah, quando o vento sopra aqui, as partículas de poeira vão para todos os lados. Você não pode dizer não, eu não recebi. É o mesmo Dhamma aqui, não? É o Dhamma sagrado aqui. Quanta então, sorte nós temos? Este é o significado deste segundo verso. E essa palavra Nama é uma palavra em sânscrito. Você conhece essa palavra? Nama significa não mais ma. No, no, no. Ma ego. no significa não. Ma é o falso ego. Então, Namaha, antes de prestar reverências, Namaha, para o Guru Varga, para alguma deidade, primeira coisa, você tem que eliminar seu falso ego. Caso contrário, a sua reverência é como uma propaganda, como uma exibição. Só pose. It. Você é. não recebe resultado our nenhum. Bhaktivigyana Bharati Maharaj Gurudeva dizia isso. Gu Shambhaba chama Gurudeva de o nosso Bharati Maharaj, our Bharati, our Bharati, Bharati, Bharati, Bharati. Maharaj. Shama me pranamed Vishnu, dakshine gouri shankara, guru ragre pranamedo, anna tha nisphalambhavet. Se você presta reverências para Vishnu Tattva, nós temos que manter Vishnu à nossa esquerda. Se nós prestamos reverências ao Senhor Shiva, não, Haragauri. então, pela direita. Se nós prestamos reverências para o Guru, com a cabeça apontando para ele, de frente. Se você não sabe fazer isso, o seu dandavata pra nama é inútil e o que falar de nama, isso ainda é muito mais profundo se você não sabe, você deve prestar a reverência à direita, à esquerda ou de frente, é grave imagina quanto é grave você prestar reverência sem ter jogado fora seu falso ego então, você pode ver a foto, a, o, o retrato, o quadro de Raghunath Dasgu Sai prestando reverências para Nityananda isso foi pintado nos grandes templos aqui nas, nas, nas instituições, você já viu essa imagem? Raghunath Das Gosai, prestando reverência para Nityananda de frente, em Panihati, né? naquele festival de, é, de iogurte e de doce de leite, né? quando houve esse festival que Nityananda organizou. Então, porque Nityananda é Guru Tattva, ele presta reverências de frente. Se alguém prestar reverências para Nityananda e Goranga de frente, está certo, não está errado, existe essa concepção. A pessoa pensar que Goranga é o Senhor Supremo. Que veio para nos mostrar, Guru Tattva, como o Senhor Supremo age como Guru, também posso prestar reverências para ele de frente. Com essa concepção. Sem essa concepção, não. Você não, você não pode prestar reverências para Mahaprabhu de frente Sem pensar que ele é Guru Se você pensar em Gura Vishnu Priya Se ele estiver no altar com Vishnu Priya Então você tem que dar a sua esquerda para ele O seu coração para eles. E a Murti de Goranga Você pode adorar? Não A Murti de Goranga como sannyasi, perdão A Murti de Sannyasi. Sanyasi Murti de Goranga Você não pode adorar Por quê? Você nunca vai encontrar uma murti de Sannyasa de Goranga. Você vai sempre ver Goranga com os cabelos compridos na, na, na, na, no altar, porque ele está ao lado de Vishnu Priya, porque ele é considerado Deus dessa maneira, ao lado de sua Shakti. Então, antes de prestar reverências para qualquer pessoa, pense que você não é o corpo, que você é a alma. Se o seu falso ego estiver dentro de você, quando você presta reverências, a sua reverência é só uma exibição, uma cena. Então, antes de prestar reverências, leiam cada uma dessas palavras e tentem entendê-las. Há dois dias nós estamos explicando o verso 1 e o verso 2. Então, hoje nós vamos parar por aqui. E mais adiante continuaremos, explicando tudo gradualmente pela misericórdia de Vrindavan Das Thakur Mahasai e de todo o nosso Guru Varga, que estão que, para quem eu peço as bênçãos, porque é muito difícil, um trabalho é muito difícil realizar as verdades, o Tatu Vijnana a respeito de Chaitanya Mahaprabhu. Se eles não me derem misericórdia, eu não posso dizer nenhum, nenhum é, significado, porque esse, esses significados aparecem no nosso coração pela misericórdia dos grandes Vaishnavas. Então lembre-se desses versos para Sarasvati Sarasvatipada, que presta reverências nos pés de lote de todos os seres vivos E eu faço a mesma coisa de Shambhava, e imploro para vocês, cantem para Goranga, cantem para Krishna hum? Para Prabodhananda Saravati colocava um pedaço de grama entre os lábios. É um sinal, de, é uma expressão de humildade na cultura védica, como Rupa e Sanatana fizeram quando eles encontraram Goranga Mahaprabhu. Em Kamkeli. Sanatana, Anupam, estava então, quando Diva Goswami era pequenininho, ele estava no braço dos tios e foram encontrar Mahaprabhu. E eles seguram uma folha de grama na mão e caem no chão. Oh, Prabhu, nós somos caídos, não somos nada. A vida inteira nós ficamos com associados com os reis muçulmanos, a nossa etiqueta não existe. Nós não existimos, nós somos muito caídos, você nos salve, por favor. Eles dizem a mesma coisa e colocam uma folha entre os dentes para prestar reverência Com uma humildade extrema E Mahaprabhu perguntou para eles, por, isso, por que, que vocês estão falando assim? Eu sei muito bem, eu sei quem vocês são, eu conheço o coração de vocês Quando vocês escreveram aquela carta para mim Pois eles haviam escrito uma carta para Mahaprabhu muito tempo antes quando o Mahaprabhu ainda estava em Navadvipa, eles escreveram uma carta, Sanatana Irupa, escreveram uma carta e mandaram através de alguém. E ao ler aquela carta muito humilde, eu realizei o coração de vocês. Você está mostrando esta humildade aqui, mas eu vou, vocês vão quebrar meu coração. Com a humildade de vocês, vocês vão dissolver meu coração, eu não posso. Por favor, parem. Eu sei quem vocês são. Eu sei que o coração de vocês é tão puro, vocês não precisam explicar nada. Porque o Senhor Supremo é a super alma. Ele está dentro do meu coração e do seu. O que acontece no seu coração, o Senhor sabe. E se existe alguma trapaça no meu coração, Ele também sabe. Ninguém pode se esconder do Senhor. Você pode esconder alguma coisa dele, dela, das pessoas da rua. Mas você não pode esconder nada de goranga. Goranga está sentado no seu coração. Ele é a super alma. Cuidado. Você pensa que ninguém está observando, você pode fazer suas besteiras. O Senhor está observando o seu coração. Tome cuidado. Prabodhananda Sarasvati então, fala dessa maneira. Danteni Daya Trinakampadayor Nipataya Karu Satam. Rei Sadava Sakalameva Virayaha. Chaitanya Chandra Charane, Kurutanuragam. Chaitanya Chandra Kurutanuragam.